Tem imposto sendo cobrado a mais na conta de luz que a gente paga e tem morador da região que já ganhou a causa na justiça. Responde aí, quando você recebe qualquer conta na sua casa, você costuma analisar as tarifas e impostos que são cobrados? Só vejo valor e pago só. Como eu não entendo, eu moro sozinho, e não entendo muito, então eu passo despercebido, eu pago e pronto. Pois é, ninguém vê nem reclama e o dinheiro vai embora, mas o prejuízo está saindo do seu bolso. Nas contas de luz, o governo está cobrando o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, de praticamente tudo, quando por lei só poderia cobrar do consumo. A lei é clara em dizer que só existe a cobrança do ICMS quando nós falamos sobre tarifa de consumo. Por conta desse fato, existe essa diferença aí, variável em torno de 12% a mais ou menos 30% da conta, dependendo da situação tarifária, no que se refere a esse erro em favor do Estado. Vamos usar esta conta como exemplo e arredondar os valores para facilitar. A fatura é de quase mil reais. O ICMS cobrado aqui incluiu, além do consumo, Outros valores, como a tarifa de uso do sistema de transmissão, que costuma ser o segundo valor mais caro da conta. Para resumir, o ICMS cobrado nesta conta foi de R$ 243, reais. mas pelo cálculo do advogado, não era para chegar nos 100. Ele explica que o cálculo deveria ser feito apenas em cima do consumo que neste caso foi de 350 reais. Isso daria uma diferença de quase 150 reais na conta. Foi por isso que a empresária Regina entrou com a ação na justiça em maio. E agora saiu o resultado em primeira instância. Regina já pensa em entrar com a mesma ação para a conta de luz do comércio dela. É uma coisa assim que é, é nossa por direito. Então a gente não está tirando de ninguém. Então, eu acho que isso é que, que vale a pena. A gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita, né? O advogado explica que o Estado recorre automaticamente em todas as instâncias. Na maioria dos casos, o consumidor ganha e o Estado tem que pagar a diferença com juros e correção. Vale lembrar que o processo serve para duas coisas. Num primeiro momento, para que o consumidor deixe de pagar esse valor a mais do ICMS. E num segundo momento, para que ele possa receber os cinco últimos anos relacionados a esse fato. Quer descobrir o passo a passo simples para baixar suas contas de luz em até 30%, economizando milhares de reais e ainda recuperar 5 anos de cobranças ilegais nas suas faturas, assim como fez o Cláudio? Eu consegui reaver aí é, valores que eu havia pago indevidamente. De 5 anos atrás até agora, recuperei quase 9 mil reais. O consumidor ganha e o Estado tem que pagar a diferença com juros e correção. Receber os 5 últimos anos relacionados a esse fato. Então, clique agora no link para descobrir como receber essa bolada. Mas seja rápido, pois o prazo para fazer o pedido está terminando.